Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. Pioneirismo. Tribunal lança a rádio TRTFM, primeira emissora do Judiciário a transmitir conteúdos da Rádio Justiça. O rádio ainda é aquela maneira que o povo mais simples se comunica. E a Justiça do Trabalho, ao implementar isso, está realmente atingindo essa população que é carente de informação. No estúdio, vamos falar de discriminação, racismo e preconceito contra as pessoas negras. Nossa entrevistada é a professora e advogada Ana Emília Soteiro. Ainda tem o quadro Decisão e o Giro da Semana. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso lança a primeira rádio FM do Poder Judiciário. A rádio vai transmitir conteúdos da Rádio Justiça. A emissora vai contar ainda com a programação musical, sucessos antigos e atuais e também divulgar muita informação e prestação de serviço. Conheça mais um pouco sobre o assunto. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso vai ficar ainda mais perto da comunidade. Estreia a mais nova emissora de rádio de Cuiabá. TRT-FM 104.3, uma emissora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um projeto inovador. Será a primeira emissora do Poder Judiciário a retransmitir conteúdo da Rádio Justiça.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 A existência de uma rádio possibilita o acesso de diversas pessoas às atividades, às decisões judiciais. Na verdade, o tribunal tem que ser claro, transparente, os atos dos seus juízes, os atos administrativos e, sobretudo, a sua atuação judicial no âmbito da sua região. A parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso é fundamental. A infraestrutura para a transmissão vai garantir que a rádio possa ser sintonizada em toda a região metropolitana da capital. É a informação mais perto de você. E essa rádio com certeza vai contribuir para o fortalecimento da justiça do trabalho, mas sobretudo do trabalhador e do empresário que depende das decisões que são julgadas lá dentro. Eu fui procurado pelo Nelson diretor de comunicação do tribunal, com essa ideia de instalação de uma rádio no tribunal. Eu achei interessante a, a, a proposta. Nós então fizemos encaminhamentos burocráticos junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério das Telecomunicações e conseguimos a concessão da, da rádio. E a desembargadora Alinei implementou, efetivou esse sonho de instalação da rádio. Fora a do Supremo Tribunal, o único tribunal que conseguiu uma rádio até hoje foi o nosso TRT da 23ª região. Este é o compromisso com a sociedade, garantir o trabalho decente e as boas práticas para a relação entre trabalhador e empregador. Nós vamos levar à sociedade programas educativos acerca da, é, é, do, do conceito e da aplicabilidade das leis, ou os direitos e obrigações nas relações de trabalho, outros assuntos importantes do contexto nacional. DRTFM 104.3, em sintonia com a justiça, trabalho e cidadania. Os bons resultados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso é um dos destaques do Giro da Semana. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a desembargadora Elinei Venoso, visitou parlamentares matogrossenses no Congresso Nacional. O objetivo foi apresentar os dados e ações desenvolvidas pela Justiça do Trabalho.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 O dono de uma fazenda foi condenado a pagar pensão vitalícia a um vaqueiro que caiu da mula durante o trabalho de cuidar do gado. O acidente foi numa fazenda na região de Colíder, no interior de Mato Grosso, onde o trabalhador caiu do animal. O socorro só veio cinco horas depois, com a chegada dos bombeiros. O vaqueiro passou por uma série de procedimentos médicos, mas não recuperou os movimentos e ficou tetraplégico. A primeira turma do tribunal decidiu que o acidente foi responsabilidade do empregador, já que as atividades em propriedades rurais geram muitos riscos aos trabalhadores. Além da pensão, o fazendeiro terá de pagar 50 mil reais de indenização por danos morais e arcar com as despesas médicas e os medicamentos. Pausa legal! A dica legal de hoje é ergonomia. Para você que trabalha em frente ao computador, é importante ajustar bem o monitor. Confira as dicas.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 O mês de novembro é marcado pelo Dia da Consciência Negra. Muito mais que um feriado, a data é um momento de alerta contra racismo, discriminação e preconceito. Confira a entrevista da professora e advogada Ana Emília Soteiro. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já.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 E é isso que o Estatuto da Igualdade Racial traz para que venha a ter esse equilíbrio né, entre homens e mulheres brancos e homens e mulheres negros. Ana Emília, e a questão do crime é, de injúria racial e também de racismo? Como identificar e o que fazer quando eles são identificados? Primeiro, temos que denunciar. Né? A diferença é que a injúria racial ela é, é, acontece quando ela é